Nada. Tô com o Franzini, tô com o Franzini. Tá aberto lá, Franzini? Vamos mudar tá tudo. Vocês não defenderam nada. É, mas tem nego marotando, então cuidado. Tô dando uma olhada aqui. Nada. Não vejo ninguém. Pô, já vi o cara ali. Já peguei um. Eu acertei um pé. Ah! O Capitão tá fora. fora também. Ele vai levantar. É doc, é doc, é doc. Prazer, eu, porra, eu Peguei, peguei, peguei. Era. o Cap é. tá lá fora. Tem eu um dentro... Ele... Tinha um dentro do... Do trem, né? Do trem. Cuidado que o Capcom vai vir pelas costas. Veio pelas Deveu costas, veio pelas costas, veio pelas costas. É o Capcom, veio pelas costas, é o é o pelas costas me levou. A sala. O bio -container. Correu. O, o outro correu, o outro correu, o outro correu. Vai pro outro lado. Do Oi, filha da eee, boa, cara. Perfeito. O Capcom tava lá em cima, pai. Vou entrar é. lá por cima que. É, eu, eu vi o outro correndo. Boa, boa! jogo é? de comunicação. Se eu não tivesse lá do Capcom, cara, eu é. fiquei na porta. É. Eu entrei, ele vir. <risos> Tem um Sled no andar de baixo. Ai, ah, caralho. Ah, já quebrou ali, já tá, já tá aberto ali. Tem gente aqui, ó. Leve ele me pegou. Tá. tá ali, tá ali, tá ali no amarelo. Tá ali no amarelo. Gente, gente. De, de, deixa um pouco aí. Olha o a chaminé. Chaminé, chaminé. Eles cara, gente, o cara, o o objetivo. Já... Levei, levei, mano. Os um caras estão na chaminé. Os caras estão na chaminé. Vem pra trás, skin. Vem, vem, Cris. Vai que eu tô marcando, vai que tá, eu tô Abriu ali, abriu ali, abriu ali, abriu ali. Não, granada. Eu acho, granada. Tô marcando. Eu tô marcando. Tá ali, ó. Se fudão! É o Sled. Tá no chão. Tá Fudou. no chão. É, quem é que me matou? Tá no chão, é só matar o Sled. só matar o sled. Já era, já era, é, já era, já, já, já, já, já. já era, A Ashe tá na, na, na, no quarto da, ela da ela lareira. Tá aqui, tá aqui. Tem que ter. Ó. Oh. Ela tem janela. Ai, matafaca! Ah, caraca, Marcos. É, quase que foi. É o um Fuse. Quase que eu morro. Cuidado com eu o Fuse. Vi. Pô, se é Fuse, então cuidado na sala. Ó. Ah. Deixa eu ver câmera aqui. Você foi avistado, velho, Tem carrinho dos caras aqui dentro. Ah, tá aqui, ó. Não tô vendo ele, hein. Também é Fica Um em cada porta. Relaxa. Calma. Tem que fazer Certinho. barulho, você tá certinho aí, ó, professor, ali na... É aí é mesmo, ó. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, Olha o Fuse em cima. Ele vai colocar Fuse, hein, cuidado ele com o Fuse. É, vaza Fuse aí, vai, vaza Fuse ah, aí. Entra, entra dentro já do colocou, já colocou, trem aí, entra dentro do trem, entra dentro do trem, vai pra outra sala. Ele tá fazendo rapel. Em cima? Tá fazendo rapel. Onde? Ele tá ele aqui, tá em cima. Né? Ele tá aqui em cima. Eu vi cordinha, cara. Cara, eu acho que ele vai vir, ele vai soltar o Fuse Lá tá na chaminé Não, ele tá lá na chaminé Ele tá do outro lado da chaminé Ele já soltou, ele soltou errado Joga pra caralho Ele vai vir daqui é, Fica aí, fica aí que você pega ele Vocês viram ele aí embaixo? Ele, ele tá lá, tá lá. Pega pelas costas, o Felipe. Ele entrou aí, né? Entrou. Já troquei tiro com ele, ele tá miado. Ele tá onde? Atrás da mesa. Atrás da mesa. Não, não, não. Ele tá na sua esquerda e... aí. Aí, aí, aí. Segunda. Boa! Nossa, tiro, boa. Na, tiro no umbigo, tiro no umbigo do cara. Meteu um piercing de bala na, no umbigo do cara. Ui, a lava! <risos> estão naquele quartinho, né? Cuidado! Me pegaram! Ah, tá Fica aí, aí. bora! Mataram. Ah, mataram, mataram! Me mataram! Tem nego na frente ali? Tem. É. é aquele. é o Pus? Ah, não era Pus, cara, tinha dois malotando ali. Eles não estão aí, pode subir, pode ir reto pode ir reto. Caralho, que filho da puta Cara, Cara tem um... Fora. Cara, tá lá fora É lá em cima, é lá em cima Olha eu morri lá Eu eu visto esse nego aqui Tive a camerazinha Alguém subiu a escada aí? Eu tô vendo barulho à toa Eu tô subindo André, eu tô, eu tá tô subindo tá, agora ali, velho. Tem Caralho. gente ali? Não sei que tem gente, cara, mas é ali naquela sala ali, ó. Tá, ah, já vi onde o puto tá indo. Ah, Spot amarelo, spot em amarelo pra mim, Vai, puto, me meter pra de bem, novo. Né? Filho das puta, O puto tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Filho da mãe, filho da mãe, filho da mãe vai me acertar. Ai, Eu tô ali, o que que é? Porra. Ele tá aqui, ó, esse maldito. Das costas, não, o das eu peguei, costas. o pulse eu peguei. Ó, dois, vai pelas costas. Tinha um outro cara ali dentro. Ah, ah eu nem vi, vi o cara ali. Ei, caralho. Ó, seguinte, o smoke tá fora, hein? Tá fora da sala. Ó só ele? Só vi ele. Eu não... Se você conseguir jogar uma camerazinha lá, ficar deitado aí jogar lá, ajuda, hein. Aí. Olha lá, boa. O, o Smoke tá fora também. Ele tá vivo tipo ainda, ele tá vivo tipo ainda. Uau! Olha onde tinha um c 4 velho. Já tô atirando aqui, hein. Opa! Ó o aqui, velho. Fudeu. Quase que eu morro. Eu tô na porta principal aqui, grandona. Não vejo nenhum pé. Beleza. Agora eu vejo um pé. Já era. Peguei. Tem mais gente aí? O quê? Eu, só, que vi, eu, só, vi, é, eu só vi um pé só. Eu peguei um aqui, ó. Tava colocando a, a bomba ali. Vou dar uma olhada na câmera. Cara, estão abrindo a. Acho que abriram em cima, hein? Oh, Morreu ali, Ashe, Ashe deitado, Ashe deitada no chão. Acho que De, que dei tiro, forma. dei tiro pra caralho nela. Qualquer... Caralho, eu tô tomando tiro. Da onde? Fermite? Fermite, matou eu também. Tá ah, do seu lado aí, o Castle. Ó, passou aí. Morre! Aí, ela era, era, era só eu dar um não tiro não, mesmo. Na Tava ali no canto. Qual canto? Aí que ele me, aí, aí que ele me matou. Ó, oh, tão... tá, tá, tá, tá bom assim. Só, tava Deve fora, ter cara. saído daí agora. Cara, abriram oh, tá o teto andando, aqui. Tá andando, tá andando, tá andando. Eu tô vindo, abriram o alçapão, eu acho. 149, em 49, deixa ele vir. de dentro, ele quebrou todas. Olha lá, lá, lá no cantinho, lá. Olha o cantinho, gente. Spot amarelo não, aí, você tá viu? vendo o spot amarelo. Viu o spot amarelo. Ali mesmo, franzinho. Tá aqui, não tá? Ali não estava tirando ali. Ah, Carrascou. que merda que fui fazer, velho. Desculpa aí. Tá na doceria a sua que direita. Vamos é? dar os cara vamos dar os cara. Entra, entra naquele frigorífico lá onde eu tava, que tá totalmente protegido lá e não te pega. Entra lá. Aí se ele ficar protegendo coisa... Ele... É, se eu entrar ele vai me ver. aí velho! Nossa, foi tiro no cu do cara, velho. Boa! Tiro na nádega. Ele já tava bichado, já. Tomou, tomou uns tiros na bundinha e morreu. Camerazinha, hein, destrói tudo. Uma já era aqui. Aqui também, aí. a minha já era, a minha já era também. A minha não. Eu tô com medo desse viado tá aqui na minha frente, onde eu tô. Eu, eu tô quero tudo pegar casado, ele. Né? É, eu quero pegar ele. Eu sei que um, um tá aqui em cima. Opa! Quem me matou, cara? Não é possível. É um cara na escada, Smoke. Sabia que ele ia estar em cima. Ó, oh, estão abrindo um furinho aí pra dar de cara com vocês aí pra atirar, hein. O que tá em cima ainda? Tá, tá na escada lá no fundo. Deitei dois, hein. Cuidado, é Doc, é Doc. É Doc. Caralho. Não, Vamos não, é do, Hulk, é Hulk. O Hulk tá aqui, ó. Normal, ó normal, o Hulk normal. tá no vermelho, o Hulk tá no vermelho. Então cai no canto lá, canto esquerdo. Aí mesmo, André. Hum, o Hulk. Ah, tá é o, Hulk. Hulk. Ah, o Hulk. É o Hulk. o Ah, o Hulk, o Hulk. Do outro lado. O Hulk Foi tá onde, o caramba? caramba. Pode entrar nessa porra aí. Pode. O Felipe, é que... olha é que... ele é a Dof, ele ia é reviver. Ó, oh, tá aqui, ó, ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó, o Hulk, tá no vermelho, ó. Oh, ele tá indo ah, aí, tá indo aí, o Carrasco. Tá indo aí, Carrasco. Deixa ele vir, deixa ele vir. Entra a galera pelo outro lado. Entra a galera pelo outro lado que ele tava indo para cima do carrasco. Tá aqui, ó. Tá aqui no Muito vermelhinho, bom, ó. Sente só. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá paradinho ali no não. vermelho. Tá paradinho no vermelho. Ah, a cabeça dele, a cabeça dele, a cabeça. Não, eu, eu vi. vi. mais, Tá no vermelho. Saiu do vermelho. Foi pra doceria, foi pra doceria, foi pra doceria. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. tá aqui Voltou, voltou. Tá aqui, ó. Ai, eu... Aí? Vai Sim, Franzine, vem, vem. pega de lado, pega de lado Franzine Ele, ele saiu daí, ele saiu dali Tá aqui, ó tá aqui, ó, tá aqui, ó Tá dentro da sala, tá dentro dessa sala aí mesmo Dá, dá a volta e pega por trás, Boa aí cara. galera Aí Morre, oh, madafaka Nossa senhora, tiro no meio da testa Muito tá bom Que Muito pariu bom. Vamos ver se eu saio do cobre 1 agora <risos> Caralho, olha o, cara. o carrasco O carrasco foi carrasco com os caras mesmo, porra Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal Compartilha essa porra também Vamos detonar